Não tem nem o que pensar. Ah, será que ele se inspirou? Turin então, só mudou os nomes. Entendi. É, é, é a história de Turing Turumbá E aí vem né, algo bem próximo aí, né, bem na cara. Que é o Kalevala, Kulervo, né? E os filhos de Húrin. Sim, que ou até no. Quando o Diego esteve aqui fazendo a live, fizeram uma pergunta para ele sobre o, os filhos de Húrin, E eu me meti e falei, ó, Filhos de Húrin é o Kalevala. <risos> eu, eu acho que dessas obras, fora Legendário que o Christopher editou, e apesar que. Eu vou falar justamente da única Que o Christopher não editou uhum. <risos> É O História de Cooler, eu acho que é a minha favorita Que foi editado Pela, pela Flieger. Uhum. E é assim O Kalevala É uma coisa muito Muito doida uhum. Porque gente, Geralmente o que a gente fala? Ah, os países nórdicos Sim E bota lá, Dinamarca, Finlândia, Noruega Todo mundo no mesmo pacote é, todo mundo tá passando frio lá no... Tá, tá enxugando gelo. E, e... Entre eles... Também tinha essa questão de... Ah, tá todo mundo muito junto. Uh, tem a questão da língua. Uh, a, a língua é uma marcação muito forte... para identidades nacionais. Sim. Então eles tinham essa coisa que o... A, a, o finlandês é muito próximo do norueguês. Eles não tinham nada que... Marcasse eles como... A Finlândia. Uhum. E aí, num determinado momento, num trabalho de arqueologia, encontraram o Kalevala. Ninguém sabia da existência. Que legal, Kalevala. hein? Isso, e, que, mais ou menos na época do Tolkien ou 1800? Mais ou menos na época do Tolkien. Porque ah. o Tolkien foi trabalhar nesse texto porque ele ficou fascinado justamente com isso. Uau! Porque era o sonho dele se realizando só que em outro país. É, quem não sabe, galera, o Kalevala é, é da Finlândia, né? sim é, eles é, são poemas é, dá para falar que é uma não dá pra falar que é uma mitologia dá é... se aproxima um pouco não, não chega a ser assim porque não, não traz nenhum conteúdo tal até porque ela é perto do, das outras ela é muito restrita uhum. porque o, o finlandês também é uma língua mais recente do que as outras são do tem toda essa questão sim. mas era o, o sonho do Tolkien se realizando um país que precisava afirmar sua identidade, Sim. que não tinha essa mitologia. De repente, olha aqui, ó estava escondido, encontramos uma mitologia. Ele ficou maluco. <risos> ele foi descobriu o, o, o que, que era o, o Kalevala. E assim, o, o Kalevala ele é tão importante que uma, uma prima minha viajou e me mandou a foto. Ela estava na Finlândia. Uhum. Eu acho que hoje em dia é um banco, alguma coisa assim, mas tem prédios que são normais, não, assim, não, não são prédios históricos, não são museus, uhum. e tem a, adornos na arquitetura do Kalevala. Uau! Tem, o, tem as figuras, os personagens e tal, e aí tem essa, essa demarcação de identidade, Sim. o reforço da língua do, do finlandês moderno, Sim estava quase inteiro, não, não tinha tantas lacunas a serem preenchidas quanto a gente tem, por exemplo, é. no Bill. Se, se tinha, o Tolkien preencheu. <risos> ele foi lá, ele foi lá e fez. <risos> então, quando ele descobriu isso, deve ter dado uma dorzinha no cotovelo dele, né? Por, por, por que não descobriram isso <risos> na Inglaterra? <risos> <risos> Exatamente. E eu acho que é tanto isso que se você pegar uh, o, o texto... Que, assim, o Kalevala é muito maior, tem muito mais histórias. É, geralmente, assim, quando a gente fala ah, o Kalevala, o Ciclo Arturiano, o as Edas, a gente não está falando de um livro. A gente está falando de uma série de textos que compõem é, essa história, essa mitologia, enfim, como você queira chamar. Entendi. Então, assim, o Kalevala ele é imenso. Ele traz várias coisas. Tem mito fundador tem tudo isso, mas o, o que chamou a atenção dele foi a história de Culervo, que é justamente o, o livrinho que foi publicado, e assim, eu não sei se vocês leram, mas não, não tem nem o que pensar, ah, será que ele se inspirou? Então ele só mudou os nomes, Entendi. é, é, é a história de Turing Turumbar, o um sujeito que quando criança, foi criado longe da família, aí um belo dia, ele já é um guerreiro, volta, se apaixona por uma mulher, foge com ela, ela engravida, e aí eles descobrem que eles são irmãos. Uau. Sim. <risos> ele só trocou os nomes. Verdade. <risos> Porque a trama é exatamente a mesma. Inclusive, tem um personagem, que é o, o personagem que faz todo o que faz o coleiro você um, um guerreiro que acaba enganando ele para ficar com a irmã que gente é o Morgoth <risos> ele só não a única diferença é que dentro do Kalevala ele não tem o mesmo peso que o Morgoth tem no, na mitologia do Tolkien mas de resto Tolkien eu, sabe aquele meme hum. do me empresta seu trabalho, mas não faz igual. <risos> Entendi. É tipo isso. Ele só trocou alguns nomes e na hora de preencher as lacunas, sabe? Estou preenchendo as lacunas, vou fazer a minha história. Oh. E sim, ele deu um tom mais tokeniano para os filhos de Húrin. Então, assim, é, é muito mais poético. Tem o, o texto original tem umas escatologias, tem mais sangue, tem mais traição, aquela coisa toda. Uhum. E eu acho que talvez até por isso que ele seja um dos grandes contos, o que é mais diferente. Entendi. Se você pensar no, no Beren Lúthien na queda de Gondolin e os filhos de Húrin, assim, a gente sabe que é a mesma coisa porque eles estão ali no, no mesmo período. Mas ele é meio distoente. Ele, ele conseguiu encaixar, mas ainda fica... Né, dá uma diferença mesmo, né? E é o único conto trágico. É. é o único conto que não tem um final feliz. Porque a história de Culler não tem um final. É a mesma coisa. Ela se suicida. Tô dando spoiler, gente. Vocês não leram. <risos> *Filhos de Hurin, desculpa. Mas é, é, quando ela descobre que eles são irmãos, ela se suicida, ele fica cego. Enfim, é a mesma coisa. Não é uma eucatástrofe? Não, o, esse é a única história do Tolkien que, que não termina desse jeito. Entendi. Não, não busca o final feliz, apesar dele buscar o final feliz em todas as histórias dele. Mas eu acho que é isso, acho que ele ficou tão apaixonado pelo, pela história do Kalevala, e assim, não a história que o Kalevala conta, mas a história de como o Kalevala foi descoberto, que ele só absorveu aquilo, assim, é um dos poucos que vamos dizer assim, que ele não mastigou e colocou no submarino. Sim. ele só pegou e falou, Não, vou botar isso aqui no, na minha história. É que Tolkien, ele, ele, ele tinha caráter, ele era um bom homem, porque se ele fosse uma má pessoa, ele escreveria os filhos de Uri, né? nessa pegada, <risos> enterraria, <risos> mandaria alguém lá descobrir, falando, ó, oh, <risos> eu acho que... <risos> Veja bem! Escreveria em anglo-saxão. Não, não, faria, não faria o trabalho dele do, do História de coleiro É, para não dar na cara, né? Não, pra ninguém fazer a Em finlandês, quem vai ler em finlandês? É. Só um dos finlandeses. Se, então, se então... descobriram lá na Finlândia é porque copiaram daqui, tipo... <risos> Legal, legal. Oi, isso aqui é o mais antigo que o finlandês, então é... vamos usar essa gistética filológica, tá beleza. Tipo isso. O Guilherme mandou uns textos aqui, vou tentar ler, tá? Vamos ver. <risos> vamos ver. Ele falou assim, ó. Vale lembrar a noção é, de palavra asterisco da filosofia, da filologia, a palavra perdida que só pode ser reconstruída hipoteticamente pelos estudiosos. E como ela repercute na visão criativa de Tolkien. Aí ele continua aqui. Tolkien construía realidades, asterisco, de modo que a Terra-média é o nosso mundo, mas em uma época imaginária, quem analisa isso magistralmente é o bom e velho Tom Schippen. É Realidade asterisco é essa que que é ideia <risos> de multiverso. Hum, legal, legal. Eu não assisti, mas eu sei que tá, tá todo mundo falando Dark. É. <risos> tem, tem, tem um monte de realidades para... É, realidade asterisco é isso. É. Você criar uma, uma linha paralela. E, sim, o Gui tem, tem toda a razão. O, uhum. Porque a, a ideia do, da filologia e, e da, lin, da linguística histórica hoje em dia é você ir indo, indo, indo, até você chegar ali no, no primordial. Porque aí agora a gente vai entrar numa discussão louca, então eu vou ser breve, porque senão <risos> tá. vai virar aula de linguística isso aqui. É. Uh, as línguas, elas surgiram todas de um mesmo ramo, Tem uma imagem linda de uma árvore. Se vocês jogarem árvore do indo-europeu no Google, vocês vão ver. Então, uh, cada ramo da árvore é uma língua moderna, e elas vão se prendendo por troncos. Então, assim, o mais óbvio. Uh, espanhol, português, francês se ligam ao latim que vai se ligar, se ligar a esse indo-europeu. Uhum. Então, no fundo, todo mundo tá contando a mesma história. Hum, Porque lá no indo-europeu, as pessoas que falavam o indo-europeu, seja lá como fosse essa língua, já contavam histórias. Entendi. Então, se, sempre se você dá aquela forçada e for analisar, você vai perceber o que se chama geralmente de arquétipo. Acho que é aquela mesma história se repetindo. Porque, de uma certa forma, é